Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira. Você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Jeep Mastercard Black. É, meus amigos, tem mudança aqui no Jeep, hein? Mal foi lançado, as regras mudaram para o Jeep Mastercard Black. Apesar de eu não gostar desse símbolo que ele colocou aqui, é um horror, né? Mas está aí para vocês o meu cartão Black do Jeep do Banco Feeds. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Para que você conheça um pouquinho do Black do Jeep Card, o cartão Black do Jeep é emitido pelo banco FIDES, que é o controlador do Jeep Card e também do RAM Mastercard Black Card, feito de metal este cartão aqui. O Jeep Mastercard Black, quando ele foi lançado, ele tinha alguns benefícios para isenção uma unidade diferente do que eu vou dizer para vocês que agora. Vamos lá então conhecer um pouquinho do Jeep Mastercard Black. Para que você conheça um pouquinho do Jeep, na primeira página do aplicativo você vê lá minhas faturas, senha do cartão, segunda via do cartão. Aviso de viagens, cartão virtual, ajuste de limites e cartão adicional. Se eu contratar o cartão adicional, eu vou pagar na idade 12 parcelas de R$100, R$1.200, certo? Bem, Leandro, como funciona então os benefícios da Jeep a partir de agora? E é assim que eu vou falar com vocês. No menu promoções dentro do aplicativo, você vai encontrar as ofertas da semana. 25% de desconto na Jeep Car, na Jeep Gear... Com o seu Jeep Card, tá? Tendo 25% de conta de comprar bolsas, mochilas e tudo mais. É, ofertas na semana, então, redução de até 100% na anuidade do seu Jeep Card Mastercard Black, apenas para o titular do cartão. Os adicionais pagam cheio a anuidade de R$ 1.200. Então, os adicionais vão pagar a anuidade cheia, tá? R$ 1.20,0, independente de gastos. O titular isenta 50% ou 100% conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Para gastos entre 10 mil reais a 14.999,99, ,99, você isenta 50% da anuidade do cartão, ou seja, R$50. Se você gastar entre 15 mil ou mais por mês, você isenta 100% a anuidade do cartão. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br.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 a anuidade isentava com R$ 12.000. Então, se você gastasse R$ 12.000, você isentava 100%, com a mudança passou a ser R$ 15.000. É bem distante das regras dos demais bancos para isso, tá? Os bancos tradicionais e bancos digitais ficam na casa de R$ 5.000, R$ 8.000 e R$ 12.000. A JIP elevou aí, junto com a Porto Segura. Porto Segura R$ 18.000,00 e a Jeep é 15 mil, então está um nível bem alto para poder isentar 100% da anuidade do Black da Jeep, tá? Aí tem mais aqui o Jeep Card, benefícios, acessos ao Lounge Key. Cliente da Jeep tem quatro acessos à sala VIP do Lounge Key, com um acompanhante no ano sem custo. Então eu posso usar desses quatro acessos acompanhantes junto com o meu cartão da Jeep, tá? Acesso exclusivo à sala VIP da Mastercard Black é de graça e limitado também. Tá? E clientes da Jeep, Mastercard Black também, benefícios exclusivos, Premier Gold, United Airlines. Se você fizer compra com o cartão da Jeep, através da central do Concierge da United, você menciona que está pagando o cartão da Jeep e dessa promoção com a Jeep e a United, que você gostaria de dar upgrade ao Status Gold Elite do programa da United. Tá? Então o cartão te daria também esse benefício, certo? Como vocês sabem, o programa da Jeep trabalha aí com dois cartões, o Mastercard Black e o Mastercard Platin da Jeep. O Platinum da Jeep, a cada um dólar, você ganha um ponto que vale, tem a validade de 36 meses. O Black, a cada um dólar, você ganha dois pontos que tem 36 meses, tá? O spread do cartão da Jeep é 4% pela bandeira Mastercard Black, certo? Os pontos da, da Jeep, que eu acabei de falar para vocês, só podem ser trocados, por enquanto, por cashback na fatura, tá? Não tem outra possibilidade nesse momento. Também algumas empresas parceiras trabalham com cashback turbinado, dá uma olhadinha. Concessionárias da Jeep, é pontos resgate turbinado. Jeep Gear, turbinado. Jeep Vive, normal. Connect Car, também é normal, tá? Benefícios atrelados ao cartão, Jeep Gear, 25% de desconto. Clientes Jeep Card tem desconto de 25% nas compras feitas na Jeep Card. Então, Jeep Vive. Clientes Jeep Car ganha badges. os badges são, são aventuras a serem conquistadas, releases, as trilhas, participe eventos, viagens, experiências, aqui é para quem curte uma aventura danada com a Jeep né. O lounge Key são quatro visitas, tem direito a quatro visitas por ano com um acompanhante sem nenhum custo tá. tem JET, 50% de desconto. Para gasto a partir de 10 mil reais, conecte car isenção da tag por 12 meses, tá? Portanto, tá aí para vocês as mudanças referentes ao Jeep Mastercard Black. Para solicitar esse cartão, basta clicar no link Jeep Card aqui no nosso canal, através do nosso blog, altarendablog.com.br, conforme o Danilo está mostrando para vocês. Clique aqui no nosso link é, com todos os parceiros e lá tem o um link também da Jeep para você solicitar o cartão da Jeep Card, ou Platinum, ou Black, qual você achar melhor aqui no canal Cartões de Crédito e tá Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o abraço, então? Tiago Lima, um grande abraço. Moisés Santos, um grande abraço. Arthur Colim, um grande abraço. Igor Mota, um grande abraço. Salvadores de Cristo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.